Oi, meu nome é Daniel, eu sou sócio-diretor da Marília Veiga Interiores. Nossa empresa é uma empresa especializada em projetos de reforma e decoração para imóveis de alto padrão. E o problema que a gente tinha é que o nosso site não convertia. Né? Então, na verdade, o que a gente tinha era um catálogo virtual na internet, onde as pessoas que nos conheciam conseguiam visitar e ver o nosso trabalho. Mas a gente não atingia as pessoas que buscavam pelo serviço sem conhecer a nossa empresa. A gente começou a aplicar realmente o marketing de conteúdo. Antigamente a gente tinha um total de nem mil visitas por mês no site. E hoje em dia somado o site mais o blog, a gente tem uma média aí de quase 10 mil visitas. Tem quase 25 mil pessoas que curtem no Facebook, o Estado já está com quase 7 mil seguidores. Para vocês terem uma ideia, a gente saiu de não conversão no site a hoje em dia... Pelo menos 40% dos contatos, né, dos leads que efetivamente é fecham né, da receita do escritório é advento de clientes que não conheciam a gente por uma indicação, mas que vieram através de algum canal desses canais da internet ou que vieram através do conteúdo. Além disso, a, a, a Marília ficou muito mais conhecida. Então, a gente acaba dando entrevista, os vínculos de comunicação acabam procurando para a palestra, então realmente aquela questão de você tornar uma autoridade no assunto é, realmente acontece.